e a corretora que eu vou comprar BNB é a Binance, tá bom? Vou entrar aqui na Binance. Se você não tem cadastro na Binance, tem link aqui na descrição para você estar tá fazendo o seu cadastro. E pessoal, eu vou deixar um cardzinho aqui também, ó, ensinando como fazer um Pix e mandar reais para Binance para você comprar BNB, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui o cardzinho. Então eu vou logar aqui na minha Binance. Prontinho, já loguei aqui na base na minha conta, tá? Agora, pessoal, é, eu já tenho BNB. Se você depositou seus reais e você quer comprar BNB, você vem aqui, ó, trade, clássico. E aqui, ó, você vai ver que tá BTC, USDT. Você vem nesse campo de pesquisa digita BNB barra BRL que é o real, então você vai escolher isso aqui ó, BNB barra BRL porque você depositou reais e você vai comprar BNB com seus reais, aí você desce até aqui embaixo ó, marca aqui ó, market order tá, aqui você decide quanto você quer comprar de BNB, se é 50% dos seus reais, você marca aqui se você quer comprar tudo, marca aqui 100% E ao clicar aqui em comprar BNB Você já vai comprar as suas moedas BNB Clico aqui em confirmar E aí pessoal, você vai vir na sua carteira Fiat e Spot Quando você entrar nessa tela aqui Vocês vão ver que vocês já tem BNB, ó Ó, eu já tenho 60 reais de BNB aqui ó que que eu vou fazer agora eu tenho que mandar essas BNB para carteira MetaMask e aí eu clico na MetaMask vou logar na minha MetaMask pronto entrei na MetaMask mas se atente pessoal ó, aqui ó eu tô na rede Polygon eu tenho que trocar para rede BSC que aqui ó na minha tá Smart Chain. Então eu entrei na rede Binance Smart Chain se atente para escolher essa rede aqui ó vai ter todas essas redes aqui ó e você assistiu o vídeo de como criar a MetaMask e instalar a Smart Chain então você vai escolher essa rede aqui tá e aqui você vai copiar o endereço da carteira BNB aqui da MetaMask é isso aqui tá copiou vamos na corretora agora novamente Aí você vem aqui, ó, saque. Prontinho, chegando nessa tela aqui, você vai selecionar BNB aqui, ó. Vai colar o endereço da carteira Metamask. Aqui vai dar a rede congestionada, não tem problema se der, tá? E aqui, pessoal, você vai marcar máximo. Pronto, marquei máximo. Se der algum erro é porque você não tem a quantidade mínima de saque, tá, pessoal? Então vamos lá e clico aqui em sacar confirmar, continuar. E aqui eu vou colocar os códigos de segurança de saque. Prontinho, já coloquei, clico em enviar. Pronto, o saque foi feito. Agora vamos aguardar cair na nossa MetaMask. Vamos olhar a MetaMask. Ó, já caiu aqui, pessoal, 0,058 BNB.